What's up guys? E aí galera? Eu estou aqui com a Michelle do canal A gringa agora sou eu Ah, vocês escutaram certo, ela tem um canal agora Ainda não saiu o primeiro vídeo, mas vai sair logo essa logo Essa semana tá? é. Então eu vou deixar ela falar um pouco sobre o canal Então, é, eu vou lançar então o primeiro vídeo essa semana é, Vai ser o canal sobre as minhas experiências aqui nos Estados Unidos e como que é a vida de uma brasileira aqui então vai ser tudo a partir da minha visão não da visão do americano, chato isso é da brasileira Uhul. você vai falar isso no meu vídeo no meu vídeo, gente você tá percebendo? É. não, mas eu acho que vocês vão gostar é, se inscrevam lá no canal e assim que sair o primeiro vídeo vocês vão ficar sabendo Espero que vocês gostem, mas vamos voltar. E qual é o assunto do primeiro vídeo? Ah, é verdade. Então, muitos de vocês pediram no canal do Brian para contar sobre a nossa história. Uhum. Então, meu primeiro vídeo vai ser contando como a gente se conheceu e como que aconteceu toda a nossa história até aqui os Estados Unidos, onde a gente está agora. Então chega falando sobre o seu canal <risos> E vamos falar sobre o vídeo de hoje Sim Tem um jogo aqui nos Estados Unidos É Would you rather? Tipo, você preferia? E ela vai me dar duas opções E eu vou ter que escolher qual eu prefiro fazer é. Tá. Então vamos lá, primeiro Tá bom. Primeiro é Você prefere usar colírio feito de vinagre todos os dias Ou um papel higiênico feito de lixa? Qual é a primeira opção? Usar colírio Mas por eu... Porque é a regra do jogo, vamos lá, você sabe disso Não sei, eu uso papel higiênico mais do que colírio então... Não, mas a brincadeira é você tem que usar tipo... Uma vez? Não, a mesma quantidade de um ou do outro Tipo se você usa papel higiênico três vezes por dia Você usaria é, o colírio três ah, vezes por dia Normalmente é só duas vezes por dia Então... então... <risos> Ah, uh, papel higiênico. Eu não gosto de, com, com, tipo coisas estranhas nos olhos. Ou... É? É. É. é. Tá bom, próxima. Você prefere ter vontade de espirrar, mas não poder? Não. Espirrar? Outra opção. Ou ter não, al... que... não, então a outra opção é ou ter algo no seu olho durante um ano. Ok, no olho? Ter, tipo, alguma coisa incomodando no teu olho durante um ano. Ah, uh, como eu falei, não gosto de coisas nos olhos. <risos> Nossa, mas também é muito chato ficar com vantagem de respirar Nesse caso eu acho que eu prefiro ter algo no olho Sério? É mas... Próximo Você prefere nunca poder falar de novo Ou sempre ter que falar o que está na tua cabeça? Oh... <risos> Isso seria muito interessante, né? É, a gente iria terminar, não terminaria Eu prefiro não falar nada Sério? É. Uau. Eu não falo muito qualquer jeito, então... Tá. Pra... Oi? <risos> Oi? Então, eu falo mais. Mas é porque eu sou Você mulher. Você fala muito mais, cara. Eu sou cara. mulher, galera. A mulher sempre fala mais. Então, Próxima. Você prefere usar uma roupa de neve no deserto ou ficar pelado na Antártica? <risos> que chata esse jogo. Ahn... Um... A pergunta deveria ser Qual jeito você prefere morrer? <risos> eu prefiro ficar pelada na Antártica é, eu imaginei que você ia falar isso Você é. odeia calor Eu odeio calor <risos> Tá, próximo Você prefere poder falar fluentemente todas as línguas do mundo Já falo Ok <risos> Ou ser o melhor do mundo em alguma coisa de sua escolha Eu não preciso falar todas as ai mas isso não seria tão legal. Ah, eu ia preferir isso, assim, com é, certeza. Mas se eu sou melhor em alguma coisa, eu vou ter muito dinheiro, vou contratar pessoas para traduzir. Ah, <risos> tá bom. Beleza. Fechou. É Próxima. Você prefere mudar o passado ou poder ver o futuro? Hum, ver o futuro. Ver o futuro? Uh -huh. Pode ganhar muito dinheiro. <risos> né tá pensa em dinheiro, hein? <risos> não, não é isso, é okay. Mas você não acha perigoso olhar o futuro? Você não acha perigoso mudar o passado, É, eu, é? eu, eu não ia querer nenhum os dois, eu ia falar não. Mas isso não é o jogo, é? É verdade, tá bom. Próximo. A próxima foi feita pra você. Tá bom. Você prefere nunca rir de novo ou nunca usar seu smartphone? <risos> mas eu amo os dois, tá? Eu sei, <risos> por isso mesmo. Não ri. Oh, não acredito. Ai, não sei. Ai, eu jamais eu... escolheria não rir. Eu adoro rir. Eu também, mas eu posso fazer outras pessoas para rir. Mas eu não, você não preciso. Você nunca vai se sentir feliz na vida? Não, não. Isso não é <risos> a pergunta. Não é se você vai se sentir eu feliz. Sei, eu é só sei. dar risada, né? Tá bom. Tá. Tá, próxima. Você prefere arrancar suas unhas ou arrancar seus dentes? O que, que é arrancar? Tipo, puxar uma por uma Ah, ou, as unhas? Ou os dentes Unhas As unhas? Unhas Nossa, isso é fácil Tipo, <risos> eu nunca falei com dentes Dói mais E não ela, desce de ela, novo é. <risos> Próximo Você prefere não ter dedos uhum. ou não ter olhos? Posso ter um óleo e cinco não. dedos? <risos> não, Essa não é a pergunta. <risos> então eu prefiro ter óleos. É chato, é assim, né? Ah, tem muita gente que quando não tem dedos, eles operem a fazer coisas com os pés. Ah, tá. Então eu vou te né? dar uma massagem com o pés. <risos> tá bom. Um, você prefere ter tudo que você sempre quis, mas morrer daqui a um ano ou continuar vivendo a tua vida como é agora? É, eu eu tenho acho. você, amor. Ai, gente, olha como ele é lindo. Você, você é tudo que eu sempre quis, né? <risos> Lindinho, que fofo. Ganhou 10 pontos, galera. Próxima. Você prefere cortar um dos seus dedos uhum. ou dar 5 mil dólares do seu dinheiro pra uma pessoa que você odeia passar uma semana no spa? Eu vou ficar com meu dedo. Você vai ficar com seu dedo? É, eu não odeio ninguém. É, mas são 5 mil dólares. Em é um dedo! Tá falando se você vai pegar 5 mil dólares para segurar ou para guardar seu dedo? Claro que eu vou pegar. Tá, próxima. Você prefere nunca ter acesso à internet ou nunca pegar um avião? Nunca pegar um avião. Posso ver os outros lugares na internet, né? Oh! Mas viajar, cara. Não, pode dirigir, pode ah, pegar. Ah, sim, vai dirigir para Europa. Pode ir de barco. verdade, existem barcos. E para Ásia? Também. Tem barco? Vai para Ásia? Claro que tem. Cruzeiro. Claro que tem. Tá bom. Tem. Ok, próxima. Uhum. Você prefere cheirar muito mal, uhum. mas não poder sentir o cheiro? Ok. Ou ter o seu parceiro, no caso eu, cheirando muito mal, mas você pode sentir o meu cheiro? Calma. eu... Você cheira muito mal, uhum. mas você não sente o teu cheiro, só eu eu e as outras pessoas. Ah, tá. Ou eu cheiro muito mal, mas você pode sentir o meu cheiro. Se eu não sente o cheiro, não me importo. Ah, mas eu vou me importar. <risos> eu não tô te perguntando qual você... opção você prefere, você tá me perguntando. É, mas eu não, eu não quero ficar com cara fedida, eu vou embora. Eu ficar com cara pedido. Não <risos> Então a última agora É, você prefere ser muito rico Só que viver há 400 anos atrás uh -huh. Ou ser pobre hoje Nos dias de hoje Rico 400 anos atrás É, eu também é. Tipo, tipo, rico é rico qualquer é. tempo Em qualquer época do mundo é. ser rico é bom tá? é. Tipo, não importa qual é a época <risos> Tá bom, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar uma olhada e se inscrever no canal dela. Vou deixar o link do canal na descrição. E é isso, gente. Boa semana e tchau, tchau. Tchau. Eu would walk 500. 5000 miles. Uhum. -huh. would walk 500 miles. Eu só sei miles. por causa do How About Your Mother. I... Eles cantam essa música ah, tá. no carro várias vezes.